Pessoal, eu falo para mais um videozinho, desta vez, pessoal, é um videozinho aqui diferente, pessoal. Já não faço vídeos há algum tempo, peço desculpa por isso, mas eu não tive o um computador para fazer os vídeos e para editá-los. Entretanto, seja uma oportunidade de editar os vídeos no computador da minha namorada. Portanto, eu vou editá-los lá. Agora falando acerca um bocadinho do desafio, vai ser um desafio de 7 segundos e que no fim quem perder, não é no fim, não, no final, durante, quem perder vai ter que levar com o Chantilly na cara. Eu trouxe-vos hoje um convidado especial, uh, cheguei a tempo. Vamos lá gravar o vídeo. Sim. Não, tu não vais fazer o vídeo. Não vais, não. Ai-te é embora. Ai-te é ai é Não, não quero ir embora. Pronto, pessoal, peço desculpa aí por este intro digamos assim. Vamos agora ver mesmo quem é o a comunidade social. Bem, pessoal, como vocês podem ver, está aqui a minha namorada. Ela está um bocado engolinhada, não é É a primeira vez que ela está a gravar um vídeo também para o YouTube. Vamos agora a passar ao... ao que interessa. Vamos fazer agora o desafio. Estás pronto? Ah, antes mais, diz olá. Pronto pessoal, vamos agora passar ao vídeo. Temos aqui oito papéis e o vídeo é o seguinte. Nós dois vamos tirar três papeizinhos vamos fazer os desafios se calhar. E quem falhar o desafio vai ter que levar com o Santilinho na cara. Vamos começar aqui. Primeiro pede a pessoa ver quem é o primeiro a tirar. É a primeira. Cadê? Pede, da pessoa. Pedro, da pessoa. Pronto, começa ela. Foi ela quem ganhou. Então, queres que faça o primeiro desafio? Fácil. Pronto, Então ela tem de saudar, nós vamos tirar aqui os papeizinhos, vou ser o primeiro a tirar. E bom pessoal, vamos lá ver o que que calhou. Três trabalhos começados por P. A okay. fala vai para aqui o tempo, 7 <risos> segundos ali no telemóvel e eu vou ter que dizer três trabalhos começados por P. Um, oh, dois, três. Porteiro, pedreiro, um, uh, professor. Really okay. nigga. <risos> <risos> Pronto pessoal, agora vai ser ela. Consegui fazer o tempinho direitinho antes de chegarmos com a outra agora. Fez os olhos e comenta aqui a mão. Abre-se a mão. Agora ah, vai clavar é que lhe calhou. Calhou? Diz aí. Dizer o abcidário. Pronto. Pessoal, ela vai ter que dizer o abcidário todo em menos de 7 segundos. Ou em 7 segundos mesmo, ela pode possível em 7 segundos certinho, tá? 3, 2, 1, vai. A, B, C, D, E, F, G, H, I T, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V, X, E. Só, só por um, faltava um segundo, faltava 5 segundos. Agora é a minha vez outra vez, pessoal. Uh -huh. OK. Ok pessoal, comer três bolachas, é, pessoal já voltei aqui, temos aqui 3 bolachas como vocês podem ver aqui, Eu vou ter que comer este em sete segundos, isso vai ser possível, apesar de o muito baixo vai ser possível. 1, 2, 3... Que bom! Muito bom. Muito bom. Bem, pessoal, comprometido a é de vida e eu perdi, então, mas consegui não com Consegui, não é? mesmo? Vamos que sair a ver por Mais, mais, mais, sim. Tá bom. Ah, sim. Ah, pronto. Vamos lá. Posso? Ah, não. Hello, darkness, <Awesome>. <Andra>. <risos> Porque é muito bom. Mas não tu. É Não que... gosto de Chantilly. <risos> que então o não. Fica assim o Que, Deus. que, Deus. que, Deus. que, Deus. que Deus. E bem pessoal, como vocês viram, ele veio com a porcaria de do na cara. Eu não gosto nada de Chantilly. Agora vai ser mais Agora sem marchar tirar o papel. Vamos ver qual é que lhe vai quedar. foto. que Beber um copo d'água. Um não mas sim, vai ser. Vais? Vai. Vou buscar-me com o maior copo do mundo. E bem pessoal, estamos aqui de volta. Já te fui buscar o copo. Escala-te. escala, -te. escala -te. Vamos lá. Três, dois, um... Shhh. I can't believe it. I can't believe it. I can't it. it. É Bem pessoal, como vocês podem ver, tenho aqui uma terraça aqui que eu vou correr. Tenho que dar uma volta para lá e outra volta para cá em menos 7 segundos. Isto é um bocado difícil porque o chão está sujo e escorrega um bocado. Então, ser um bocado difícil. Vamos lá, Márcia, fazer a contagem. Um, dois, três. Agora é a vez da Márcia, pessoal, vamos ver a última vez, é o último papel. Vamos ver qual é que vai caminhar assim Vamos lá agora para o último desafio, vai lá, marcha de 7 segundos para comer manadas, achasteis capaz? Não. Não. Vamos lá. Um, dois, três. Foi-se! Como o resto, ao menos. E pronto, como vocês viram, a tempo vai ter que acabar agora o Shantilin. Mas é Isto é tudo uma causa da minha Chega, pronta, chega, chega, chega. Somente. Sim, Só Somente. É. Chega. Oh, ah. vai só vai cá. vai Chega Vai com Deus? vamos no cabelo, <risos> o cheiro é o pior, só o sério. Mas é para o Mas pessoal. Foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu não gosto nada -se de sentir Da ideia dela. Portanto, quero vos lançar agora um desafio. para não sei se ela vai fazer desafios. É o seguinte: chegámos aos 100 likes, eu maquilho. Passa um dia maquilhado. O hum. Pode ser? Bom, pessoal, já ouviram um o que ela disse? 100 é. likes, maquilho. E portanto, tem aí na descrição o Instagram dela. esqueça se de usar lá e segui-la. Então, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Mais felizinho, muito obrigado vamos gostei. gostei. Não se esqueçam também de deixar Sim. aí o vosso comentário o que vocês acharam e digam mais desafios. Subscrevam o canal e carreguem no sininho para ativar as notificações, Sim. tá bem pessoal? É isso que tudo, espero que tenham gostado. Fiquem bem e fui!